Pagarinha do like apareceu no vídeo, tem que deixar O like no vídeo, né, véi? Ó... Oh. Pangarézão, humilde, ó, humilde, humilde, pangaré. Não é não, pangarezinha. A galera tem que deixar o like no vídeo, né, mano? Então, olha só, pra quem não sabe, esse aqui é o pangaré do like. Toda vez que o pangaré do like aparece no meio do vídeo, você tem que deixar o like nesse vídeo, tá? Clica nesse inscrever-se aí, clica nesse like, Inscrever-se, tá aqui embaixo o botãozinho. Clica nesse. Se o Felipe Neto pediu, já se inscreve aí, né, Profissional Minecrafters. Então é o seguinte: no vídeo de hoje, vamos aí de novo acompanhar mais episódios do Minecraft, a saga do Felipe Neto. E relaxa, tá vendo mais coisas por aí? Então entra no meu Discord, me segue no meu Instagram, que também que é muito importante. E pessoal, como ver o título? Fim do Espirro, véi. Mistério Sombrio pegou o Espirro! Ou quase pegou. Na verdade, o Mistério Sombrio tá tramando pra acabar com a vida do Filipinho. Galera, eu como investigador oficial do Felipe Neto News, cara, porque isso que tá virando uma série em cima da série do Felipe Neto. Vou mostrar pra vocês umas partes do último vídeo do Felipe Neto. Episódio 103 de Minecraft A Saga, onde que o Espirro quase foi de beleléu, véi. Mano, quase que o Felipe Neto pede o Espirro. Ah, não, meu. Dá vontade de até a mimir depois de uns trem desse. E tá aqui o Júnior. Eu quero um E como você já percebeu, né? Se você é novo aqui no canal, já aquele botão de se inscrever aí, né? Nosso querido amigo Filipinho pediu pra você se inscrever no canal. Então se inscreve. Inscreve, meu, se inscreve no canal. Pra quem não viu o episódio passado aí de Minecraft A saga, o querido Mistério Sombrio deixou aí, né, um enigma, né? O que é o que é serve como desculpa. Nunca realmente tirou ninguém. Você mentiu e manipulou E eles pagaram preço De acordo com o Filipinho, seria A vila dos villagers A primeira vila de villagers que ele encontrou no meio da série Aí depois disso ele foi pra vila dos villagers A vila dos villagers foi queimada Em seguida o episódio, o grandioso Filipinho Falou assim, eu acho que eu vou lá Mas não, pera aí, ele não foi sozinho Ele foi levando o um espirro junto Eu já imaginava que ia acontecer alguma coisa com o espirro O espirro poderia ter morrido naquele trem E eu tô falando pra vocês, pessoal Ele tem que tomar muito cuidado, porque senão, você não Tarde ele vai perder o espirro na série. E perder o espirro na série não vai ser uma coisa muito legal. Eu mesmo não quero perder o espirro de forma alguma em nenhum episódio. Epinho, toma cuidado, mano. Ninguém quer perder o espirro, não, cara. E, e, e ele resolveu ir junto com o espirro. Olha só a, como é que já começa as tragédias. Apesar que o espirro já quase morreu em vários episódios da série, né? Mas agora é diferente, agora tem um série sombrio. Agora não é só o Felipe Neto cantarolando para um lado e pro outro, não. Dá uma dormida antes. Ó, todo mundo já voltou pra casa. Tá aqui o Beethoven, tá aqui a Filomena. E tá aqui o Cocô Júnior.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 Eu tô falando que era armado, era armação, poxa Ele deixou o barco cara no chão Quem puxou o barco nesse momento foi o um mistério sombrio, poxa Acredita em mim Poxa, Felipe, eu não faz isso não, cara Você pode perder tudo, mano Ai, meu Deus, quase que eu cair da cadeira, velho Foi o um mistério sombrio que fez isso aí, meu filho Pelo amor de Deus, velho Tá de brincadeira comigo? Cadê meu barco? Por que, que o barco afundou? O barco não afunda não, tio Afunda, Barca... poxa, ele tinha quebrado o drop Eu, não, né, tipo aqueles memes esse assim, irmão Felipe Neto vendo isso Eu vendo isso Eu... Aí, aí, aí, aí Olha só Mano, eu acho que o Espirro deveria o sair filho, do mapa do Felipe baca, Neto baca. Eu acho que o Espirro deveria vir junto com a gente Pra gente cuidar do Espirro E o Espirro não passar mais aperto lá junto com o Felipe Porque o Felipe tá deixando o Espirro passar pro aperto Ninguém quer deixar o Espirro passar aperto não Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá, ah lá Olha ali Espirro. O Espirro quase morreu, mano Ele quase morreu, véi Mais um pouco o Espirro ia morrer Eu juro, eu juro, juro pra vocês Mais um pouco o Espirro ia morrer Isso tava tudo cronometrado pelo Mistério Sombrio O Mistério Sombrio é inteligente, velho. E eu tenho certeza absoluta que, tipo, ele planejou isso, mano Ele, ele não faz as coisas sem pensar então, se, pe... se você pegar e parar pra pensar se vocês, vocês pararem em pensar comigo o seguinte, o Mistério Sombrio chegou, logo pensou assim, velho... o Felipe Neto vai atrás de mim, lá na vila. Aí ele pensou assim: ele não vai sozinho, ele vai levar o espirro. Já que o Felipe Neto ele gosta de cantarolar, dançar e fazer e gritar muito, muito. Tipo, ele grita muito mesmo. Aí, ele provavelmente deve ter pensado assim, mano, vou fazer algumas armadilhas pro espirro. E, e vocês vão ver, ele fez armadilha pro espirro. A prova disso é que o espirro morreu quase duas vezes nesse episódio com o do Mistério Sombrio. O Mistério Sombrio quase levou o espirro duas vezes. O então, Felipe, pelo amor de Deus. Ninguém aqui é perder o Mistério Sombrio, véio. Nos próximos episódios de Mistério Sombrio. Eita, pega. Pelo amor de Deus, velho. Ninguém aqui, mano, quer perder o espirro, velho. Nos próximos episódios, mano. Então, por favor, velho. Na hora que você for visitar e fazer as coisas que o Mistério Sombrio pedir, não leva ninguém. Vai sozinho. Que você respawna de novo. O espirro não. Se o espirro morrer, já era. E ninguém aqui quer perder o espirro, galera. Ninguém aqui quer perder o espirro. Ninguém quer que o espirro vire uma memória. Então, vamos, vamos alertar isso aí, pessoal. Você é maluco? Você é louco? O que, que foi isso? Ele quase morreu. Quase morreu e ele comendo comida de Espirro. Não foi dessa você vez, é tá louco, bem. bicho! A culpa foi eu não sua! Tenho... Olha só, ô Sombra Assassina! Pelo amor de Deus, Sombra Assassina, eu não tenho estômago pra isso, não! é bem, Me que, que, é bem que você aí, sabe. bem que Entra aí, Espirro. Eu vai não tô vai, acreditando tá, nesse cara, ele quase morreu. Ai, deu porrada nele! Eu não tenho nada pra dar pra ele. Eu preciso de comida pro Espirro. Espirro, não tem jeito, a gente precisa... Precisa que você entre no barco, a gente precisa matar bicho pra poder ter, ter comida. Vem, anda. Você pode descer do vidro! Me obedece uma vez na vida? Eu não obedeceria também não. Depois, não. depois você quase matar ele duas vezes? Eu, eu quase que morro duas vezes. Eu também não obedeceria também não. Ah, vai! Isso! Ah, tu tá de brincadeira, cara! Obrigado! Vambora Eu acho que é isso Se não for também Eu vou ficar perdido Esse episódio não vai ter conclusão Porque eu não vou conseguir Seguir a pista desse maledeto Mas só pode ser isso Porque eu já até sei o que que é Ele falou lá na pista Serve como desculpa Eu tirava os villagers Eu falava que tirava os villagers Dessa vila Mas eu na verdade não tirava não Era a desculpa hum. que eu inventei Pra, pra poder Ai, eu, Olha pra você ver de... e, e da hora que ele fala Que ele mentia né Da hora que ele deixa bem claro Que no início de tudo Ele mentia Ele mentia E é por isso polícia sobre ele tá aqui agora Eu vi muitos comentários De muita gente falando assim o Mistério Sombrio é uma pessoa que quer vingar pelas vezes que o Felipe Neto usou Criativo na série Porque todo mundo sabe, isso aqui, isso aqui não é segredo pra ninguém não Todo mundo sabe que o Felipe Neto já usou Criativo algumas vezes na série Pegar alguns brocos, só, só alguns brocos, colocar o 7 d outras coisas assim Tipo, só coisas, só das vezes Todo mundo sabe disso O do Like Se você tá assistindo o até aqui e não, não deixou o like, deixa o like aí Que o pangaria do Like acabou de aparecer na sua tela E pra quem não sabe, toda vez que o Pangaré do Like aparece aqui, você tem que deixar o like deixa o like aí Vamos continuar vendo. Vamos continuar vendo que meus argumentos aqui acabou. Acabou, Eu já tô triste já. Parceiros que vendem o feitiços pro shopping. Eu acho que ele ficou pistola esse Lindo. Eu tenho quase certeza vai ser isso. Se for também, você é previsível. Check. Aí. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Ele botou fogo em tudo. E presta bem atenção nessa vila aqui. Eu quero que todo mundo, no vídeo de hoje, pare nessa cena e observe muito bem a vila, principalmente em relação aos blocos que ele deixou na vila eu realmente acho que tem um certo enigma aqui nessa vila. E talvez o Mistério Sombrio deva possa talvez ter aparecido aqui sem a gente, sem que a gente soubesse. Então preste bem atenção galera nessa parte do vídeo que realmente é muito importante, sério. Na minha concepção eu acho que tem um enigma aqui e eu vou falar pra vocês provavelmente no vídeo de hoje e no vídeo de amanhã. Então se você tá vendo até aqui, já comenta, vamos juntos investigar e vamos descobrir quem é o Mistério Sombrio e o que, é que ele realmente quer fazer. Eu vi algumas pessoas, inclusive, falando que talvez o Mistério Sombrio possa estar dentro do mundo PicPay Eu vou falar pra vocês depois sobre isso Então, só, só vamos, só continua aí, só continua vendo Ok, eu retiro o que eu disse, você não é previsível O que diabos Vai? aconteceu Eu Ele não acreditou no nenhum. Mistério Sombrio Olha que deu O que que aconteceu? Ele botou fogo em tudo Ele botou fogo em tudo Peraí, peraí, peraí, peraí É o bloco do que aconteceu? Ele Caraca, o Lick apareceu na série? Será que é uma minha? Ele... Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, peraí, peraí, peraí. Eu não consigo perceber se é dois blocos. Ou um, mano. Caraca, que eu não sabe quem que é o Lick? Caraca, o Lick apareceu. Seu... Não. Peraí, velho. Ele... Ah, não, é um bloco só, é um bloco só. Alarme falso, galera. Alarme falso, alarme falso. Pode voltar, pode voltar. Eu achei que o Lick tinha aparecido na série. Meu Deus. Eu vou, eu vou continuar observando, porque eu acho que o Lick apareceu. Vai aparecer botou junto. Botou fogo em tudo. O Lick vai aparecer, botou, o Lick vai aparecer. Botou fogo em tudo, mano. Ele destruiu a vila. Quebrou as casas todas. Que isso? Botou fogo, fogo em tudo. Peraí, que acreditar. o Link apareceu? E os villagers? Olha, ele ainda botou isso aqui pro fogo não apagar. Olha que safado. E os. Oh! Opa lá! Aí você deu mole, aí você deu mole, ele botou a flor que eu não tinha ainda Ah, não acredito que eu vou ter rosa do... Eu falei, eu falei, hein? Eu, eu falei, eu falei, não pega essa rosa não, porque essa rosa tem coisa um cor envolvida. Eu falei, não pega, eu falei, não pega Todo mundo já sabe que essa rosa vai explodir E essa rosa tem a ver, essa rosa é uma mensagem, pô. eu tenho pelo certeza Pelo menos eu vou usar isso na minha farm de Wither Skeletons, cool Espirro! Urgente, eu preciso arrumar comida pro espirro oh, Olha Sim. o espirro, olha o espirro levando dano Olha Ih, o espirro levando dano cuidado, cuidado Olha ah, lá, olha o espirro levando dano Eu falei, puxa Eu falei, eu falei, puxa o o espirro vai morrer o espirro tá muito perto de morrer. Fica aí. Caraca. Fica aí, mano. não sai daí. Eu falei. Ah, velho rosa... Eu falei, poxa, eu falei. Tinha que deixar o, o espirro lá. Poxa, meu. Eu ainda falei. Eu falei. Eu falei que tinha que deixar o espirro lá. Você então, é do tarde de Mistério Sombrio, sim, pode pegar o espirro. E é mais um dos motivos que o Felipe Neto tem que tomar cuidado, mano. Porque senão vai pegar o espirro e vai dar ruim. Ninguém quer perder o espirro, não, velho. Ninguém quer perder o espirro. Aqui todo mundo é fã do espirro, ninguém quer perder o espirro, não. Aquela rosa do Wither um sim, o um significado. E eu vou falar pra vocês que significado que é esse. Só que eu queria muito. Que vocês comentassem antes sobre o que você Acha que talvez possa ser Esse significado dessa rosa Essas Wither Rose aqui, ó, ela tem um Significado, não só ela, mas aquela Areia de alma também, e pra quem não sabe Esse aqui é o mundo do PicPay, tá, esse mundo aqui É o mundo do PicPay, se você não viu Tem um download, inclusive, de uma mega competição Que o Felipe fez uma época lá no canal dele e tudo mais E eu quero só reproduzir uma coisa Se eu não me engano, é bem aqui Que a gente vai chegar naquela vila E eu quero, dar uma na... eu quero dar uma olhada De perto naquela vila, pra ver se a gente Encontra alguma coisa antes Quem sabe, talvez, o Mistério Sombrio já tinha dado sinais de existência Antes que o... Antes que o Felipe Neto soubesse, sabe? Imagina só, tipo, ele já ter mostrado Que talvez ele iria aparecer aqui na série Ou coisa parecida E só, tipo, o Felipe Neto que não observou, tá ligado? Só o Felipe Neto que não observou Então ficou, tipo, por isso mesmo Eu vou levar essa rosa do Twitter aqui Que eu quero mostrar pra vocês também uma coisa bem depois E também é muito, mas muito, muito importante Na verdade, eu não sei se eu vou mostrar pra vocês Nesse vídeo ou no vídeo de, de amanhã Eu quero muito que vocês comentem É, deixa eu dar uma olhada aqui É, aparentemente aqui na vila Realmente não tem nada mesmo, não A vila só teve realmente destruições De colocar uns chelezinhos aqui Aí a galera Caravilla realmente só teve sua destruição, mano. Mais nada. É, aqui eu não, eu não tinha deixado nada, tipo, que poderia, talvez, incriminar o Mistério Sombrio de aparecer, talvez, antes da série, né? Realmente aqui não tem absolutamente nada. É, pessoal... Ninguém realmente vai conseguir saber se o Mistério Sombrio já queria aparecer episódios antes ou episódios depois É, realmente é muito difícil saber disso Enfim, eu só queria confirmar uma coisa Que é o um seguinte, deixa eu pegar aquela areia de alma Essa areia de alma aqui é a areia que a gente consegue, consegue aqui plantar as rosas de Wither E se eu não me engano, o Felipe Neto não conseguiu pegar essas rosas Porque essas rosas estavam explodindo, mano Só que eu não tenho certeza que esse negócio explode ou não Olha, Não explode Tá vendo? Não explode. Aquela rosa não era uma rosa normal. Aquela rosa tava com algum tipo de coisa. O Pinedo falou que foi com algum tipo de encantamento, coisa assim do tipo. Mas, galera, essas areias aqui têm um significado muito importante no Minecraft. Acho que muita gente já sabe qual é o significado, mas se você não sabe, vai ficar na curiosidade. Essas areias aqui têm um significado no Minecraft. E é por isso que eu falo pra vocês que essa rosa aqui tem um significado, talvez, envolvendo um mistério sombrio. Vocês vão ver. Vocês vão ver nos próximos episódios. Então, mais ou menos, de resto é isso aí. Pangaré do like tá aparecendo aqui pedindo likezinho para vocês, ó. Então, ó, vão abençoar a minha vida aí deixando likezão nesse vídeo aqui, ó. Que o Pangaré do like já deixou aqui, ó, Pangaré.